Por que quando invertemos uma arte ela fica estranha? Será que isso revela algo mais profundo sobre a própria natureza humana? Confira esse papo e três artes depois da vinheta. Rush, rush. Cheer! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e você está acompanhando mais um processo acelerado de recriação de três artes de inscritos que eu selecionei lá no Discord do canal. E fica ligado que o próximo eu vou escolher lá do grupo do Facebook. Vou fazer um postzinho certinho para isso em breve. Então fica de olho, beleza? E se você curte arte, pintura, desenho, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo se você é está aqui pela primeira vez, e se você ainda não conhece os cursos do canal dá uma conferida nas aulas gratuitas que estão liberadas aqui na descrição, dá para você começar a aprender algo novo agora mano, então confira os links que estão aqui com 15% de desconto também e já vale citar para começarmos que essa primeira parte do vídeo aqui já é a versão de uma versão de outra pessoa, de uma arte original desse mesmo tipo de desafio de draw this in your style, e o link pra original desse vai ficar aqui na descrição também, junto com as redes de todos os outros artistas Cujas artes aparecerão neste vídeo E hoje o assunto do vídeo foi escolhido A partir de dúvidas que me foram enviadas Pelo Twitter e de todas as perguntas As minhas favoritas são aquelas Que começam com por um porquê Ao invés de como Justamente pelo fato de que esse último muitas vezes É melhor explicado na demonstração prática E o primeiro pelo esmiuçar Das ideias Aí dá pra falar mais e trazer esse texto legal aqui pra vocês Normalmente o que me surpreende nas perguntas que me fazem é o quanto que ela mostra também sobre os processos mentais de quem a está fazendo. E quando essa é uma pergunta comum, que eu também já fiz em algum momento, será que estamos indagando algo sobre a própria mente humana em si? Eu acho que isso é sempre interessante, né? Tentar de alguma maneira supor qual é a intuição alheia e usar isso como um recurso para conseguir fazer uma resposta melhor, ao invés de usar né, a sua própria consciência como um ponto de partida. Pelo menos se você quer explicar alguma coisa, eu acho que essa é uma melhor estratégia, né? Tentar ver o que será que ela pensou para perguntar isso. Então vamos do começo. Quem se pergunta por que uma arte fica estranha, torta ou esquisita quando se inverte horizontalmente a imagem, quando ela fica espelhada deve assumir que isso não deveria acontecer, não é mesmo? Caso contrário, não seria motivo para dúvida ou espanto. E parece que muitas vezes é o espanto que dá origem à indagação. E aí que tá o ponto. Por que, que a gente achou que isso não deveria acontecer? Por que nos surpreendemos repetidas vezes em encontrar... Quando espelhamos a imagem, um erro que não estava lá antes. Eu acho que a origem desse questionamento vem da noção de que o normal seria assumir que, quando vemos algo, e este parece certo, de outro ângulo, essa avaliação deveria permanecer verdadeira. Seria o mesmo que olhar no espelho e ver um rosto que não é o seu. E Logicamente, você tá espelhado, mas ainda assim seria esquisito se tivesse alguém de bigode. Quem me dera, tivesse um bigode. Vocês lembram que tinha uma série que isso? <risos> Se não me engano, o nome era Quantum Leap e eu ouvi um outro episódio quando eu era mais novo, minha mãe gostava. Cada hora o maluco era uma pessoa diferente no espelho. Mas esta noção, eu acho, vem de algo ainda mais anterior, começa como uma crença. A de que nós podemos confiar nos nossos sentidos para descobrir a realidade. Talvez seja a nossa maior crença, né? Nós dependemos dela para tudo porque a gente usa essa base para ver o mundo desde o começo. Para saber se algo tá quente ou frio, perto ou longe, rápido ou devagar, claro ou escuro ou qualquer outro tipo de coisa que você use os sentidos para descobrir, a gente assume que talvez um dos mais confiáveis seja até a nossa visão. Se enganar com a audição, por exemplo, é algo que acontece com mais frequência, eu acho, né? Às vezes você não entendeu o que alguém falou, e aí é aquele clássico, oi? Ou a letra de uma música parecia uma coisa, mas era outra. Mas, normalmente, pensamos que a nossa visão é uma fonte muito confiável para ver como o mundo é e de que quando estamos vendo algo, estamos percebendo as coisas não como gostaríamos ou de como fomos condicionados, mas como elas são de verdade e, portanto, se olhando algo parece certo, é porque está certo e quando o desenho espelhado está esquisito a gente recebe uma evidência quase inegável de que essa crença é falsa isso gera um conflito interno muito forte na nossa mente, porque a gente tá agora aqui com ideias conflitantes. Ainda mais porque justamente o que te permitiu ver que a sua visão não era confiável foi a própria visão de novo, né? <risos> e esse conflito interno que temos aqui gera o que me parece o que é chamado de dissonância cognitiva. E isso gera tanto desconforto que precisamos dar um jeito de fazer com que as nossas percepções e crenças se alinhem de novo, se tornem... Consonantes de novo, se torne ali alinhadas, todo mundo cantando numa mesma nota. E veja bem, né? Nessa missão aí de resolver a dissonância cognitiva, o que importa não é mais estar certo, é só fazer essa sensação ruim e ir embora. E eu acho que é por isso que muita gente não parece reagir da forma adequada quando recebe críticas. Você já topou com um post de Facebook de alguém postando ali o seu desenho falando Me diga o que eu posso melhorar E para toda sugestão e apontamento nos comentários a pessoa volta com é, Esse é o meu estilo, é, não, não, tá torto de propósito é Isso daí eu, eu, eu não sei fazer mesmo Ou não foi minha culpa, é que a minha mesa é muito antiga E, e tantas outras maneiras de escapar ali, né? Assumir as próprias falhas bota você em dissonância e isso machuca, mudar de ideia dói, mas se a gente vai ao menos tentar ser racional, a gente precisa assumir esse peso. E o lógico a assumir aqui é que para muito além da visão, está na percepção o fator determinante sobre como enxergamos o que está na tela ou no papel. E a percepção talvez seja uma habilidade que, como qualquer outra, pode ser treinada e aperfeiçoada, e ela vai evoluir e mudar com o tempo. E assumir essa fraqueza de que o nosso olho não é perfeito, eu acho que deixa o artista, na verdade, mais forte, porque sabendo onde está o problema, vai ser muito mais fácil de contornar e evitar, ao invés de fingir que ele não existe, né? Quando outras pessoas dizem que algo está torto ou está esquisito na sua arte, é muito mais fácil negar a percepção delas, dizer que eles estão vendo errado ou não sei o que, mas uma vez que que a nossa própria visão denuncia o erro, a melhor maneira de se livrar da dissonância que vai acontecer ali deveria ser corrigindo e alterando a arte, assumindo que talvez os sentidos não sejam tão confiáveis assim e a gente vai precisar de uma ajudinha, nem que seja de um método, ou de uma técnica, ou de qualquer outra coisa para que a gente consiga se policiar, se corrigir e evitar de cometer esses erros eu acho que é dessa percepção que eu posso recomendar para todos vocês aqui que não sejam como a raposa. Não distorçam o mundo para satisfazer a sua dissonância interna. Você conhece a história da raposa? <risos> é uma fábula de Êxopo que trata justamente desse assunto, né? E que eu descobri quando pesquisava mais sobre dissonância cognitiva. E é mais ou menos assim essa história. Um dia, uma raposa espiava um cacho suculento de uvas penduradas de uma vinha que se enrolava num galho de uma árvore. As uvas pareciam prontas para explodir com suco, e a raposa já estava com água na boca enquanto as encarava. O cacho estava pendurado de um galho alto, e a raposa precisaria pular para alcançá-las. A primeira vez que tentou, passou bem longe. Então, andou um pouco para trás, pegou o um impulso correndo e pulou outra vez, para não conseguir novamente. Mais uma vez e outra, ela tentou, porém, em vão agora sentada e cansada olhava para as uvas com nojo que bobo eu disse a raposa me desgastando inteiro por um punhado de uvas azedas que não vale a pena e foi embora com desprezo e é daí que vem aquela moral de que é fácil desprezar aquilo que não se pode obter eu aprendi isso vendo Chaves o Kiko oferecia alguma coisa e depois negava e ele dizia não queria mesmo não é? <risos> e por que é fácil desprezar aquilo que a gente não pode ter? Justamente porque buscamos a todo instante reduzir a nossa dissonância cognitiva para poupar o nosso ego, nem que a gente tenha que fingir que nunca quis alguma coisa em primeiro lugar. Para não cair nessa armadilha, você vai ter que usar muito de um esforço consciente de que a sua percepção não é perfeita e que a visão de outros e até mesmo mudar um pouquinho a sua pode ser fundamental para você continuar progredindo. Então, não seja o artista raposa amargurada, beleza? <risos> E esses são os nossos resultados das artes de hoje, pessoal. Muito obrigado pela presença em mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse texto aqui também. Foi muito legal conversar sobre esse assunto. Graças às dúvidas e às dicas de vocês que a gente consegue fazer esse canal aqui. Eu tô muito ansioso para postar o próximo vídeo aqui. Então não se esquece se inscreva, dá aquele joia para ajudar nós. E a gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado. Valeu e... Falou!